presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, desembargador Nicanor Fávero e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Rafael Mondego, se reuniram com parlamentares em Brasília para tratar da medida provisória que dificulta a destinação de recursos a projetos sociais na região. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realiza até o dia 27 de março a Pesquisa de Satisfação do CSJT e a Pesquisa de Satisfação dos Tribunais Regionais do Trabalho. O objetivo é avaliar os serviços prestados e planejar melhorias. Todos os interessados poderão contribuir. Basta entrar no site do TRT e clicar no banner.